Do M7. Ah, é... Olha o Fox Trot ali, ó. Fox Trot. Fox Trot. Lua sangrenta. Eu aqui nem sei, nem soltar o quê do Yasu. Mano, falar pra você que eu vim de. Com o carro na certa, hein, mano. Bora, rapaziada. Mano, cada, cada um dá um W de um lado. Vamos ficar um de costa para o outro aqui, rapidão. Não. Cheguei, cheguei, cheguei. Vem cá, vem cá Não. no petinho aqui, eu ó. Aqui, no ó. Meio, eu sou o líder, mano. Vai, vai, vai. Não, pera, tem que ser aqui como? Aqui onde eu tô? Aqui! Ca cada um manda o um W na direção que tá olhando. Vai, um de costa para o outro. Calma, aí, faz, calma, faz, aí, calma, calma o... aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como, como, como? Ó, como. fica um aqui, um aqui... Um aqui e um aqui e um otário no meio. Aí o Snake BR tá perdido aqui. Ah, eu tenho que mirar para onde? Meu, pra onde de onde de você, de de você mira para onde, onde você tá olhando. Você mira para onde você <risos> tá olhando. Vai três, 3... não, mano, Por o que... Uau, mano, olha que é <risos> mano. É um negócio tão simples. Tem um tá, tá um antigo, tararara, tararara. Tararara. cadê o Uds? Socorro, oh, que isso aí, eu pego o seu otário aqui já. Al o predict. Ah, não. Ah, pega o seu otário aqui, então. Ah, mano. Ah, aí ah, você tá de brincadeira com o... Mas quem que deu first blood? Eu. Ah, não. Deleta ele aí. Ah, o cara pegou levando level na minha frente, que o <risos> outro veio pra armar, mano. Ah, <risos> mentiroso de... P... O que, que eu fiz, velho? É óbvio que a câmera não quebrou, né, mano? Eu só... Hoje... Já eu não quero impressionar todo mundo com a minha beleza, velho. Ô, João, faz um SMR no seu micro aí, mano, pra mim, por favor. Não, você não que entendeu, isso? mano. Você não entendeu. pode ser minha vez. Pô, Pega, pega, pega, pega. <risos> Boa, Abel. Tá parecendo eu jogando. Mas eu tô jogando bem. Eu sei, velho. Por isso mesmo. Né? Fala vivo e chupando rápido. Chupando lento, mano. Você acha que eu vou chupar rápido essa pica? Eu quero aproveitar o um momento, velho. Rapaziada, então hoje, hoje é, é estreia Jogar em cima. campo que eu vou concentrar, mano. Pegar top 1. Jogar pra cima pra você e eu tato junto, vem. Que uh, isso? Uh, uh, uh, que uh, uh, isso? Unte uh, uh, uh. dupla, pô. Tamo junto. Ô, mano, tá bugado isso aí. Por que, que seu furacão não protegeu o hit da tua, aí, velho? Mas é mó bugado. Mó bugado isso aí, mano. Rapaziada, rapaz, reporta Riot aí, velho. Dá bando Riot aí, por favor. Riot. Agora ele tem ult. Que isso, amigo? Tá achando o quê, velho? Tá achando que é... Alerta de hum, macaco. Mano, cadê o nosso mid, velho? 0-2. É esse João, cara. Mano, relaxa que eu tô forte agora, hein? Nossa, bugou a Matrix. O cara aí! Tá, o, cara, o cara aqui do mid tá me subestimando, mano. Ele tá achando que ele joga. Ah, o joga. Alguém gastou ult aí, ô? Ou... O Bio ah, joga. <risos> Olha isso. Eu trolei demais, velho. Aê, meu pé. Nossa, agora você invocou o demônio do X1, mano. tá. Ai, ah, tá, tá apanhando o mid. Não, não, deixa esse moleque. Deixa esse moleque. Aí, dormindo ali. O tá junto, o junto. É. Uh. <risos> <risos> <risos> mano, vou. Bo... Oh, e yes, parece que brocha, né, mano? Quando tá de fracão <risos> direto na. Não, na Dá, tipo. Tem cebola assim, ah. hein? Nossa, aí f! Bicho, aí f <risos> velho. Que a gente usa contra eles eles usam contra nós, mano. Ah, vai tomar <risos> Ainda mais com esse essa nossa aí. Nossa, é tá bem... muito ruim, João. Mano, alguém joga pra cima? Alguém? Com o quê? Só <risos> <risos> uh! uh! uh! uh! uh! Vai, Vai, vai, com... Puta, tá. vai comer o uh, dele! Aí tá <risos> correndo por quê? Tá correndo por quê? Complicado, <risos> só me pega! Não pega, pega! Vamos comer o p uh. dele! Aí deu, tô só um, só otário! Vai, otário! Não, vamos fingir que a gente vai baro, mas ah, aí a é, gente não vai. O cara ah, não estamos é. é. indo fingir. baro. Oh, isso, aí, vai, eu bate, bate no. no... Fica mano, lá, não aí, é um toma dano, aí. só jogar wall aí, velho. Fica na mata aí. daqui, mano. Isso, isso, derruba a torre. aí, Caramba, Ai, ninguém lá. sabe tan, tan, tan, tararam, tararam, nararam, Se filha da p... Se filha da p... Vamos <risos> ver só Outlast eu já terminei, porra Você jogar Blair, Blair Witch Tá na hora de você jogar a bucha de Blair Witch Ó, vem, vem, vem na jogada Nossa <risos> Ah, o cara deu gosto, ele sabia isso Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Vou soltar o alto no, na mid Na mid e, galera, vai chegar a galera Tá <risos> <risos> que, que me ali, pariu Ah, vai tomar <risos> <risos> vocês morreram Puta né? que vocês <risos> morreram <risos> <risos> que me pariu ah não foi ah, bem, bem, bem, bem, bem bem bem bem bem bem bem bem soltar o que tá acontecendo, bem, bem, bem. bem. bem, bem, bem. aqui bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem Vem, bem vem, vem Vem, vem, vem, vem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem vem Vem, vem, vem os caras da dar GG, otário. Se der GG, é otário. Não, ele quer mostrar a maestria que ele ganhou gastando 3. Olha o meu arauto lá viu? embaixo, acho. <risos> Pô, velho, eu não consigo fazer nada, velho. Você tem noção disso? Pois, nosso bot tava muito bom, hoje. Eu <risos> não consigo fazer nada. E eu olho pro lado, tem uns caras mandando a Hydra no canal chat. Vai, vai, vai. Aperta aí, oh! Mundo! Oh! Ai! Que, que é isso? O que, que tá acontecendo? <risos> Mano, eu não consigo fazer nada A minha internet é muito ruim Muito bom, muito bom, galera Foi muito divertido Sim